Programa Áudio Brasil e o Áudio Brasil de hoje traz a inauguração da Casa Florindo da cidade de Americana. Janeiro é o mês do cabeleireiro e o Áudio Brasil traz um pouco desse grande profissional que ninguém fica sem ele. Do Shopping Iguatemi, em Campinas. Diversão garantida! E a galera continua dançando no baile do saudosista em Piracicaba. que quem dança é mais feliz. E dançar não tem idade. E nós do Ojo Brasil estivemos conferindo o Clube do Saudosista. Jump Mania no Iguatemi, em Campinas Brincadeira para crianças Adultos, basquete Cama elástica e muita animação Tem também a tirolesa Vejam nossas imagens <música> comida boa. Assim foi a inauguração da Casa Florindo na cidade de americana. Hoje tem a inauguração da Casa Florindo Bar e Restaurante, uma casa maravilhosa, um lugar aconchegante. Vamos ver? longos Dia 19 de janeiro foi o dia do cabeleireiro e o Audi Brasil esteve prestigiando um salão aqui em Santa Bárbara do Oeste. O cabeleireiro, que pra gente é um profissional que nós não ficamos sem, né? Você tá quanto tempo no mercado? Tô 10 anos no mercado. E o público seu? É feminino, masculino, os dois? O meu público, profissão é feminino. Eu acho que pelo é credencial eu consigo atender bem as meninas, deixar lá à vontade, né? Com certeza. É Com certeza. E você é muito procurado por noivas também, madrinhas? É, o meu carro-chefe é a parte de tratamento e também a química uhum. é, As noivas assim a procura muito pouca Correto, né? Porque como a gente mostra mais evidência aí A procura de química, coloração, é os tratamentos Agora a gente tem o diferencial que é a terapia capilar Agradeço Muito obrigada pela participação e por nos receber aqui E eu também quero agradecer a todos, você também, por essa oportunidade eh, eh, 2023 seja de sucesso para todos E por hoje é só O Áudio Brasil fica por aqui Se você tem algo inusitado algo diferente e gostaria de participar do nosso programa Entre em contato com a nossa produção O telefone também está no vídeo Até logo!